É, o mundo entrou em quarentena e tudo parou, inclusive os jogos de soft. Então aproveitei para fazer uns vídeos mostrando os sets, uns kits que eu costumo usar para jogar. Bem, é que eu me arrumo todo e não acaba aparecendo nos meus próprios vídeos. A gente tira umas fotos antes das partidas, mas não é a mesma coisa ter filmado e mostrado o meu equipamento que eu tão meticulosamente tomei cuidado para montar. Aliás. Todo mundo sabe que aparência é o que mais importa numa partida de Airsoft. Hoje vou começar com um dos kits que eu mais gosto, pela aparência, combinação de equipamentos, cores e camuflagem, e também pela história da unidade que eu tô tentando recriar. Estou falando do 75 Regimento do Exército Americano também conhecido pelo nome US Rangers durante o período de 2005 e 2014. É, eu não vou entrar em detalhes da história dos Rangers e específica história dessa divisão no Exército Americano, mas eles foram muito atuantes em muitas missões, tanto como a força principal na missão quanto como força de suporte para outras unidades especiais. Algumas pessoas já devem estar falando Espera um minuto aí! Eu já vi essa combinação de uniforme e equipamentos em algum lugar. Muito provavelmente, quem está assistindo, já deve ter jogado o chamado de dever Guerra Moderna 2. E parte da campanha desse jogo, você acompanha o mesmo grupo de soldados. Tá certo que os equipamentos que os soldados usam no jogo não são iguais aos reais. Tem muitas adaptações, é combinação de equipamentos diferentes, coisas que não existem, mas foi o suficiente para popularizar a aparência dessa unidade. Mas agora eu vou mostrar como é o meu equipamento no Airsoft. Aí vocês têm uma visão geral frontal do equipamento completo que eu uso para jogar Airsoft com o Kit Ranger da época específica. E também os detalhes que vocês podem observar como é que fica todo o equipamento pelas laterais e pelas costas. Eu tenho aquele radinho Balfeng com uma antena estendida que eu deixo nas costas, mas eu tô planejando mudar para frente para ficar mais fácil o acesso. A Airsoft que eu uso é um modelo M4 Carbine, produzida pela VFC. Os acessórios que eu uso nela são front grip, uma mira holográfica que copia a EOTech modelo 552 e um Pack 15. Que emite laser e uma lanterna comum. Um detalhe que eu gosto da marca VFC é que ela tem direito para produzir airsoft com o logo oficial da marca Coach. Se vocês voltarem um pouco para as imagens iniciais desse vídeo que mostram os soldados. Vocês vão reparar que eles estavam com umas roupas cinza. Esses conjuntos de peças são chamados de PCU. É o quinto nível de sete peças. Ele é impermeável e ajuda a cortar o vento. Eu tenho apenas a jaqueta, a parte de cima. Putz, nesse momento durante as filmagens eu percebi que eu esqueci de colocar a bandeira americana no velcro do braço. Uma coisa que eu acho muito legal dos kits americanos é esse saco para você jogar o carregador. Também serve para colocar outras coisas que você achar necessária no meio do jogo, mas é de forma legal que você não perde tempo guardando o carregador de volta no colete e pode simplesmente guardar nesse bolso atrás do seu equipamento. Não vi muitas fotos de Rangers com esse drop mag pouch que a gente chama, mas eu gosto de ter no meu kit. O colete que eu estou usando é o MBEV, na cor Ranger Green, da marca Flea. Além de um bolso para transporte de documentos na parte superior na parte inferior, tem quatro bolsos para carregadores. Cada carregador dá para transportar quatro pentes carregadores de M4. E além disso, um pouco mais atrás, na lateral, tem um bolso multiutilitário, acho que para transporte de granada e fumaça, porque ele é muito aberto para colocar carregadores de arma. Também tem esse bolsinho extra que não veio com o colete, mas eu coloquei para você poder guardar uma tesoura para corte de tecido, atendimento médico também, né? E também esse bolsinho ele transporta um torniquete Não é para usar em caso real, mas também para aumentar o volume no kit. Eu acho legal. E por fim, mais um bolso multiutilitário, também veio com colete. Ele tem bastante volume. Eu coloquei só esses carregadores plásticos para ver quanto espaço tem sobrando. Na parte de trás temos uma mochila MBSS da marca Pantac, com espaço interno para um camelback, além do saquinho de rádio. Na parte inferior da, da bolsa MBSS, dá para ter acesso a uma pequena bolsinha que dá para transportar várias coisas. É um pouco difícil de alcançar atrás, porque a bolsa está presa no colete, mas com um pouco de prática dá para guardar várias coisas. Aí eu coloquei uma caixinha de granada, para vocês verem, dá para fechar também. Já a parte da mochila com maior espaço... E que é onde fica a bolsa de água do Camelbacker, fica mais pro alto, e é difícil alcançar o zip e abrir ela com seus próprios braços. Mas também nada impede no meio do jogo você se agachar e pedir para um colega que está jogando com você ter acesso à sua mochila e pegar o que seja necessário. As luvas são aquelas genéricas de AliExpress, cor verde, eu acho que elas imitam a luva Oakley, não tenho certeza mas ah, já tenho há anos e funcionam bem. O capacete é um modelo MIC 2000 com vários detalhes, tem o cat eye band, tem bunny ears atrás, é, tem vários velcros onde eu coloco os pets, bandeiras, além de um mount de night vision da cor preta. Para comunicação por rádio eu tenho um headset da marca Zetac, modelo Z041, que se prende a um push to talk que também está no colete. Eu cortei placas de borracha no formato de placas balísticas e coloquei dentro do colete MBEV Assim eles possuem uma firmeza ao invés de parecer sacos de tecido mole O problema é que todo esse conjunto fica bem pensado e também bem quente para usar Essas ombreiras não vêm com o colete MBEV, mas eu vi muitas fotos reais de soldados usando elas, e também comprei para pôr nele. Um cinto genérico, cor verde, só para poder prender o MagDrop pouch. Por fim, o uniforme é o ACU, na camuflagem UCP, que foi começado a ser usado por volta de 2003, 2004, foi usado pelos Rangers até 2014, quando mudou para o Multicam. Aliás, quero inclusive fazer um vídeo usando o Multicam também. Então é isso, um vídeo um pouco diferente, até voltar a ter jogos, os campos abrirem. Espero que tenham gostado e deem um like aí.